Boa noite, Suranissete. esmagando o like. Valeu, meu irmão. Ai. Ah, velho. Pô, só tem um bloco, cara. Tu me deixou pobre, mano. Nasceu na país. Por que, que eu tenho a tag vacinados? Que porra é essa? Caralho, os caras tão classificando a galera que nem judeu. Toyota. ó. Toi. Toi. fudei muito A porra do som genérico de. Quando eu vou acontecer não acontece nada, cara. A porra do som de fenda, mano. Vai se. Um tá igual a outro, frente e atrás? Sim, sim, sim. Pera aí que eu. O quê? Ficou ele, eu achei cheio, muito bom. Caralho! Alô, tô falando sozinho, eu tô apertando a porra, eu esqueci da porra do Push Tutalk, eu tô respondendo seis aqui faz uma meia hora, vai se fuder. 19h30, 19h30 Não tem como os Locks falando, não, cadê o taço, eu tô aqui filho da puta ah! Eu tô xingando e falando, não, o, pe... O, pe... O, pe... o eu tô esperando o pé aqui também, é só sair da live, eu tô aqui no BIM, mano, não, não, o, o tongo aqui esqueceu de apertar o botão do push to talk. Graça online <risos> What I can't see shit, what the fuck? Whoa! My goodness! This fucking game is screwed. Uh. uh. <laughs> Petito hitting the wall. trouxe desmontou o carro velho mas fode Why What does this game do this Damn He's gonna make money off your clip Yeah I know. Yeah And he's gonna give it to me <laughs> I'm a stinky Jew <laughs> If he makes more than one dollar off that video, he better give it to me. Motherfucker trying to sell my shit, bitch.